A galera vem falar comigo, porra, irado é o seu estilo de vida, um estilo de vida mais simples, minimalista, pé descalço. E na porra, é, eu não sei se é pra mim, porque eu gosto de ter as minhas roupas, eu gosto de ter o meu conforto, eu gosto de, de ter boas coisas e tal, então eu não quero ficar só descalço e, e ter pouca coisa e tal. Eu também. Então deixa eu só fazer um adendo a esse pensamento, porque minimalismo não é voto de pobreza, minimalismo não é desconforto, minimalismo não é não ter coisas, minimalismo é você focar no essencial, é você ter apenas aquilo que tem sentido e que gera valor para a sua vida, e se uma casa confortável faz sentido e é essencial para você, tá ótimo, é para você ter, não tem problema nenhum, se ter um carro é, super caro com um monte de funcionalidades legais tal é importante para você é essencial para você tá tudo bem não tem certo ou errado no minimalismo não tem regrinha que você para ser minimalista precisa fazer isso tem que fazer isso não tem porra nenhuma chega de cagação de regra aí na internet que todo mundo falando que você tem que fazer tal você pode ser o que for nem precisa ser minimalista essencialista o um nome que você não precisa de nome pra nada, mas o, o a mais importante, a, a essência do minimalismo é que você vai eliminar todos os luxos desnecessários. Que merda, hein? Sabia não? Tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que é que está sobrando na sua vida. Eu tenho certeza que tem várias áreas que você pode identificar isso e não precisa ser só em relação a, a bens, tá? Os bens, as coisas, é o mais óbvio, porque é muito fácil você ver que tem uma porrada de coisas que você não precisa. Mas você pode adotar esse pensamento para relacionamentos, para experiências, para negócios. Então, inclusive tem um livro muito bom que se chama Essencialismo, que é uma, uma visão né, de princípios muito parecidos do minimalismo para negócios, para empresa, para carreira, para produtos, então tudo que traz priorização, senso de, de importância, isso tudo vai ajudar muito com o pensamento minimalista. Então, exemplos, né? eu quando comecei a, a adotar o minimalismo, eu comecei pelo meu armário, que era o mais óbvio, que eu tinha roupa para o caralho, roupas eu não usava há três anos, há cinco anos, então eu comecei a doar, doar, doar, e eu continuo doando, a cada viagem que eu faço quando volto lá pro meu armarinho, é que eu tenho hoje um, um armário onde eu boto toda a minha vida, tá, nesse armário e na minha mala, eu sempre volto e dou mais coisas, porque eu vejo que foram coisas que não foram necessárias, eu viajei, passei três meses fora e não senti falta, então é, as roupas são muito óbvias, relacionamentos tóxicos, você também, aquela amizade, ou aquela, aquele familiar, né? familiar não dá pra você demitir, né? Mas você não precisa ficar forçando a barra, tá lá o tempo todo né, com essa pessoa que só te suga, ela é negativa, ou a mesma coisa com, com um amigo, que um colega, uma amiga, que fez muito sentido numa fase da sua vida, onde você tinha interesse em comum, e hoje em dia não faz mais, você não precisa forçar a barra. É verdade. É? as amizades são cíclicas também, tá tudo bem então o minimalismo minimalismo ele é, ele é um pensamento, é uma filosofia de vida que pode te ajudar em diversas áreas, inclusive no momento de transição de carreira onde você pode olhar para as suas finanças, onde você pode até fazer uma grana vendendo coisas que você não precisa mais você vai fazer uma rendinha extra aí para ajudar a te investir no projeto você destralhando sua vida, você vai ter muito mais leveza e é isso que o estilo pés descalços defende, né? É assim que eu sinto hoje, eu só abraço o que é realmente essencial para mim. E aí o essencial é o que está diretamente conectado com os meus valores, que são liberdade, amor e paixão. Então eu preciso ter liberdade no meu trabalho, liberdade geográfica, liberdade de horários, liberdade de expressão, liberdade financeira. Eu tenho que amar o que eu faço, eu tenho que ter paixão pelo pelo que eu pela minha arte, pelos meus projetos, pelos meus alunos, pelas pessoas ao meu redor. Eu tenho que ter crescimento contínuo, então é, escolher projetos que me permitam estudar e crescer continuamente, exploração, então sempre testar coisas novas, a viagem tem um papel muito forte nesse sentido, é, tem e tem uma série de outros elementos que eu vou conectando com o minimalismo e vou trazendo e desenhando a minha vida em função disso, do mais importante, do essencial. Beleza? Então eu espero que tenha feito sentido, se você curte conteúdos como esse, dá uma olhada embaixo, clica no botão, me siga nas redes sociais, Instagram, Youtube, onde eu estou produzindo todo dia conteúdo para você e se você gosta de gerar valor, envia esse vídeo aí para três pessoas, manda o um link pelo WhatsApp Fala por que você pensou nelas e assim você me ajuda e ajuda essas pessoas também a crescerem, além de ser valorizado e gerar valor na vida de outra pessoa. Beleza? Seguimos!